É bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha tentado gravar algum tipo de áudio e ficou muito puto com o som ambiente. Cachorro late, criança chora, vizinho faz obra, e só falta o diabo cair na terra pra atrapalhar o que você tá fazendo. Mas o sol vai brilhar pra você jovem que grava coisas, na verdade pelo menos pra alguns desses jovens, mas eu já vou chegar lá, porque há um tempinho atrás saiu um software chamado RTX áudio, que promete acabar quase que 100% com esse tipo de problema que as pessoas têm quando vão gravar. Mas se funciona ou não, aí já são outros 500, mas a gente vai chegar lá, eu prometo. Antes de qualquer coisa, vamos dar nomes aos bois, apesar de não entender muito bem como funciona essa expressão. Esse software foi feito única e exclusivamente para placas de vídeo RTX da Nvidia, mas não fecha o vídeo ainda, tem a forma de instalar esse software em placas da GTX, que é o meu caso, que é a placa que eu tenho e eu consegui instalar, então calma lá, vamos resolver isso aí e ver onde vai dar. Vou aproveitar até usar essa primeira parte do vídeo para ensinar como você que tem uma placa da GTX instala o RTX Audio. Então, Vamos seguir aqui porque vai dar certo. A primeira coisa que você precisa fazer para ter esse programa no seu computador é seguir os passos normais de instalação de um programa. Você entra no seu navegador, pesquisa RTX Audio, entra no site da Nvidia, desce um pouquinho que vai estar lá Download Link. Você baixa e é isso. Se você tem uma RTX, é só instalar normal e seguir a tua vida. Se não, agora você presta atenção porque isso é para você. Assim que você botar para instalar, ele vai dar erro. Até porque você não tem a placa RTX. Ele vai avisar isso, que não foi feito para sua placa de vídeo. E o que você vai fazer agora? Pode fechar esse instalador, porque ele não serve mais de muita coisa. Você vai no seu disco de instalação dele, vai em Temp, que é a pasta de arquivos temporários, e vai ter lá dentro uma pasta escrito RTX Voice. Assim que você abrir ela, vai ter uma outra pasta escrito NVFX abre essa pasta e você vai achar lá um arquivo de texto chamado RX voice. E é nesse arquivo de texto que a gente vai trabalhar para resolver o problema, por quê? A NVIDIA criou uma linha de programação que impede que você instale isso em outras placas, mas se você apagar essa linha de programação, acabou. Você pode instalar até na sua calculadora se puder, que vai dar certo. O que você tem que fazer é só clicar com o botão direito, clicar em Abrir Com, você escolhe o, o Bloco de Notas ou alguma ferramenta de texto e vai estar aparecendo na tela agora quais são as linhas que você tem que apagar. Eu não vou lembrar agora, mas está aparecendo na tela. Apaga elas, salva o arquivo e assim que você salvar, volta um pouco até a pasta RTX Voice dentro de, dos arquivos temporários e dentro dessa pasta vai ter um arquivo de setup. Clica o botão direito, executar como administrador e instala normal. Se a instalação seguir, é porque deu certo, se não, você fez alguma merda aí no, no arquivo de texto. Agora, já com o programa instalado, explicado e tudo mais, é, eu preciso falar o que, que é o RTX Audio. É, RTX Audio é uma inteligência artificial, a gente pode dizer assim, criada pela NVIDIA para suprimir ruído. Ele vai aprender com os sons que ele escuta e vai começar a diminuir eles até o momento que eles vão sumir completamente da sua gravação de áudio. Antes de explicar mais a fundo como ele funciona, eu gravei um exemplo prático é, usando o meu teclado, que é um teclado mecânico, e quem conhece teclado mecânico sabe que ele faz muito barulho. Então eu gravei antes desse vídeo, gravei umas cenas minhas é, testando o RTX Audio, é. então eu vou deixar passando agora e depois eu volto para continuar falando sobre isso. Aqui eu rapidinho vou fazer um teste usando o microfone sem o RTX áudio ligado, funcionando e tudo mais, e até, até passando um carro do ovo ali na rua, <risos> complicado. Mas vamos lá então, tá sem o RTX desligado, eu vou dar play aqui na gravação de áudio, já tá o microfone setado tanto aqui quanto ali do lado. Eu acho que estou um pouco alto. Mas ok. Agora vamos usar o teclado: teclado, teclado. Coisas importantes sendo digitadas. E o som maravilhoso do teclado. Que é irritante para cacete. Mas beleza. Agora eu liguei o RTX Audio no meu Audition, eu continuo não usando ele no meu OBS, porque eu quero depois dar uma comparada no áudio, como é que ele fica. Então, vamos lá, vou dar o play aqui e a gente vai começar a gravar. Gravando agora com o RTX Audio. Só de som ambiente dá pra ver ali pela onda já, que ele diminuiu bastante, assim. se não zerou. É, isso é bastante legal, mas vamos, vamos entrar nisso mais para frente do vídeo. Agora com o teclado. Com o teclado, digitando aqui... Enquanto eu falo. Ele começa a reconhecer o que é o som do teclado. E começa a diminuir, e em algumas situações até zerar ele. Minha mãe tá até batendo um negócio ali na cozinha agora. Que parece que não tá saindo aqui. Pelo menos pela, pela onda de, de áudio. Agora que a gente já sabe o que é o programa, sabe como instala sabe o que ele faz, eu preciso falar real sobre o que eu acho do RTX Audio. Algumas pessoas, os amigos mais próximos que eu mando vídeo antes de publicar, eles sabem que eu já gravei esse vídeo antes, mas ele nunca foi pro ar porque eu fiquei extremamente insatisfeito com o resultado do áudio gravado pela RTX Audio. Ah, mas por que você ficou tão decepcionado ah, assim? Porque ele danifica a voz da pessoa enquanto ele tá tentando suprimir o áudio externo lá, o ruído e tudo mais. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas eu li umas pessoas falando que o software funciona por meio dos CUDA-Cores da sua placa de vídeo. No meu caso, eu uso uma Mi 60 de 6GB. É... Então ela tem bastante CUDA-Cores, se for comparar com algumas outras placas mais antigas. Só que se for comparar com uma RTX, mano... Não, não tem comparação. A RTX é uma placa muito superior a 1066 de 6 gb que eu tenho. Então provavelmente esse negócio de CUDA cores fazem diferença sim. Tanto que quem fez vídeo testando essa placa com uma RTX teve problemas muito menores do que eu tive em relação a ter essa voz danificada. É basicamente assim, quanto mais ruído, mais o programa vai ter dificuldade para suprimir isso, o que é óbvio. E quanto mais dificuldade ele tem para suprimir isso, mais ele vai danificar a tua voz, vai deixar ela um pouquinho robótica, vai deixar ela com umas picotadas. Não é lá uma coisa muito absurda, tipo, meu Deus, estragou a minha voz. É, mas é que da outra vez que eu, que eu gravei, eu fiz uns testes um pouco extremos. Eu tava batendo na minha mesa enquanto eu escutava um, uma música no YouTube, e tava rolando barulho ali no outro cômodo. Então o microfone ficou tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Dessa vez eu fiz o teste apenas com o teclado, porque assim, como o ambiente é mais controlado, ele funciona melhor, obviamente. Se você manjar de equalização de áudio, esse problema para você não vai ser tão aparente assim, mas eu não manjo de equalização de áudio, eu uso um plugins que eu tenho no Premiere de equalização, e pimba, pimba, pimba, pimba, cliquei, botei, segue em frente. Mas é aquilo, você consegue usar o programa se for um barulho constante, se for o barulho da ventoinha do computador, ou de um ventilador, ou de uma batida frequente na parede, ele vai funcionar, entendeu? Não estou falando que é um programa que não funciona, mas ele, você tem que tomar cuidado de como você vai usar ele. Mas assim, querendo ou não, a NVIDIA não fez esse programa para gente usar em placas GTX. Ela fez para usar na RTX, a não ser que ela faça alguma atualização ou o diabo que for aí, vai continuar com esses problemas. E a gente vai ter que lidar com isso. O Maximilian Dude, que é um, um youtuber que eu acompanho já tem uns anos, ele tem uma RTX, ele, ele tem um, um computador muito monstro, inclusive. E ele fez o teste da RTX no computador dele e funcionou melhor. Consideravelmente melhor. Sim. Eu vou deixar linkado na descrição o vídeo em que ele fala sobre isso, em que ele mostra que ele faz o teste. Foi até um teste parecido com o meu, mas ele usou umas outras paradas também lá. Não foi nem exatamente um teclado, mas vou deixar linkado e vocês vão lá assistir como é a performance desse programa numa placa que foi feita para usar ele. Agora que eu já falei o que eu vejo como problema, vamos voltar para a pauta inicial do vídeo que é falar sobre o programa, né? Porque eu não ensinei como é que usa ainda, que é uma parada bem fácil, então vamos lá. Quando você abre o programa, ele aparece a interface que tem duas opções primárias o Input Device e o Output Device. O Input Device é onde você seleciona o seu microfone. No meu caso, eu selecionei o meu, que é o Arcano BKU01 e basicamente já acabou o que você tinha que fazer aqui. Você só tem que agora ir na caixinha de seleção que está embaixo do nome do seu microfone e clicar nela que ela é a caixinha que fazer o programa funcionar com essa supressão de ruído. Do lado tem até uma barra que você pode escolher se você quer deixar 100% ou ir diminuindo para suprimir mais ou menos ruído. Eu deixei em 100% porque eu queria fazer o teste no padrão que ele vem, e ele vem já setado para 100%, então ok. Depois de selecionar o seu microfone, é só você abrir o seu programa de gravação de áudio, o seu OBS, o seu Audition, o seu Audacity, o seu Streamlabs OBS o diabo que for aí. Funciona em vários, é só olhar no site que você vai baixar e usar. Não é difícil a parte não, você só tem que abrir lá e selecionar RTX Voice na entrada do seu microfone e ser feliz E basicamente o que eu tinha para falar sobre o RTX Voice é isso, o vídeo saiu um pouco mais longo que o habitual, mas eu, é que eu precisava mesmo falar sobre tudo que eu sei sobre esse programa, eu dei uma lida por um tempo, vi os vídeos, é porque eu precisava passar a informação mais exata possível. Se alguém for tentar instalar e testar, é, deixa sua experiência nos comentários porque realmente quero saber como se comporta com outras placas de vídeo. De um desses dois lados vai estar aparecendo nas redes sociais, tanto as minhas quanto da Estaca Zero. Você pode seguir lá e ver os nossos trabalhos e olhar quando vai sair um vídeo novo. Inclusive falando sobre isso, vou dar um leve spoiler, a gente está aprendendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Que a quarentena deu uma atrasada? Sim, mas estamos planejando, não vai acontecer, então relaxa. E também não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você achou ele maneiro. Se você achou ele muito maneiro e muito útil, você pode também compartilhar ele. Isso vai ajudar pra caramba a gente a alcançar mais pessoas e tudo mais. E isso é sempre legal, né? Vamos combinar. Eu sou o Jota, esse foi o JFX e até sexta-feira que vem com o um próximo vídeo.